E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo, estou muito feliz que você está aqui e eu quero te mostrar que o novo normal não é você precisar fazer faculdade para ganhar o que você deseja ou trabalhar a sua vida inteira para se aposentar e aí poder aproveitar a sua vida, pelo menos o que as pessoas acreditam. Se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Floriani, eu tenho 21 anos de idade, trabalho com o mercado digital há mais de 2 anos e meio e nesse tempo já fiz alguns milhões através da internet. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. E agora você ou a maioria das pessoas que estão nesse vídeo devem ter pensado esse cara é um boizinho ou recebeu tudo de mão beijada. E já que talvez você pode ser um aluno meu, eu quero te contar um pouco mais da minha história. Eu quero que você me conheça um pouco mais. Na verdade, eu não sou um boizinho e não foi nada fácil chegar até aqui ter conquistado tudo que eu conquistei. Então eu quero contar um trecho da minha história pra você. Eu tinha 19 anos, a minha vida se resumia em acordar cedo, colocar o uniforme do trabalho e ficar das 7 da manhã às 5 horas da tarde trabalhando na reciclagem de papelão. Dia desemprego, após dia é e semana né? após desemprego, semana. A taxa de desocupação chegou a 14,6 O de postos de trabalho. o aumento na taxa de desemprego reflete a flexibilização... Tudo isso apenas para pagar as contas no final do mês e ficar com 300 reais no bolso. Foi no meio dessa frustração toda que eu conheci o marketing digital. De lá pra cá, eu descobri que minha vida não precisava ser mais desse jeito. Enquanto eu trabalhava, na minha cabeça passava um filme de como eu conseguia viver aquela vida de cinema que eu via alguns caras ostentando na internet. Isso era como um tapa na cara pra mim. Era o meu combustível pra cada vez mais buscar resultados dentro do mercado digital. Parece até exagero, mas eu passava 40 minutos trancado no banheiro da empresa, falando com os meus clientes e tentando converter os boletos num a um. E no final do dia, quando eu chegava em casa, num antigo vestiário onde eu morava aos 19 anos de idade, a única coisa que eu conseguia pensar era encapotar na cama e continuar sonhando com aquela vida que eu queria ter. Eu sabia que a minha hora ia chegar. Só não sabia quando, até que um dia, Paga, estão abertas Vendas a todo minuto. Essa é a minha história. Quando eu comecei nesse mercado, eu trabalhava numa empresa de reciclagem de papelão das sete e meia da manhã até 5 e meia da tarde. E depois disso ainda eu fazia faculdade de administração. Eu não vou mentir para você, nunca me faltou nada e nem comida. Sempre tive uma família perto de mim mas sempre lutei muito para conquistar as coisas que eu tenho hoje também. Quando eu tinha 18 anos eu morava embaixo da empresa, em um antigo vestiário de futebol, e como eu disse para vocês, saía da empresa e ia direto para a faculdade. Então, para a maioria das pessoas, essa é a objeção que elas criam: eu não tenho tempo de aprender algo novo. Mas para mim não. Eu não gostava daquela mesmice de todo final de mês estar sem dinheiro de ter que ficar pedindo vale, de não poder fazer aquilo que eu quero fazer, de não poder ter aquela roupa que eu quero, e isso me machucava muito, me doía, e eu queria conseguir algo novo pra mim, e obviamente, como a maioria das pessoas, eu queria uma vida diferente pra mim, e pras pessoas que eu amo, pra minha mãe, pros meus pais, pras pessoas que estão comigo e nunca me abandonaram, e acredito que, Pra você deve ser isso também. Porque nem tudo é dinheiro e se você faz só pelo dinheiro, no fim ele não vai fazer sentido pra você. E a pergunta que muitas pessoas me fazem é Gabriel, o que te motivou a conseguir chegar até onde você chegou? E foi realmente o que eu acabei de falar. Foi não ter a mesmice dentro de mim, não ter a mesmice na minha vida, conseguir proporcionar experiências e coisas que eu não conseguiria proporcionar se eu não tivesse entrado pro mercado digital. Não só na minha vida, mas como na de milhares de pessoas que eu já ensinei a terem resultado pela internet. Mas agora que você já me conheceu um pouco e sabe, que eu não ganhei nada de mão beijada e que eu trabalhei muito para isso, eu quero te mostrar como esse mercado funciona, E com certeza é uma das maiores dúvidas que você deve ter na cabeça, pode ficar tranquilo que eu vou te esclarecer total os detalhes agora a gente vai a tela do meu computador onde eu vou te mostrar na prática como esse mercado funciona, e você com certeza vai conseguir entender com muita clareza agora a gente está dentro da tela do meu computador dentro da Hotmart, você pode ver que está escrito aqui ó, Hotmart Black, significa que eu sou Black na plataforma da Hotmart, já fiz mais de um milhão de reais em comissão, existem outras plataformas como a Hotmart, a a Perfect Pay, entre outras. Todas essas que eu citei para você, eu sou Black, já fiz mais de um milhão em comissão nessas três plataformas. Mas vamos lá, como é que funciona o mercado digital, marketing de afiliados? Você pode ver que está escrito aqui, ó, mercado de afiliação. O que que isso significa? Dentro dessas plataformas existem milhares de produtos e a gente chama eles de infoprodutos. A gente tem duas opções, produtos físicos e infoprodutos. Produtos físicos é você comprar um livro aqui na Amazon, na Eduz, em qualquer plataforma, e chega na sua casa o produto. Produto palpável, isso é um produto físico. O infoproduto, pelo contrário, é um produto digital. É um e-book, um curso em videoaula, uma mentoria, algo que você compra e chega no seu e-mail para você conseguir assistir. Isso é um infoproduto, algo que você compra e chega no seu e-mail que você consegue ver da onde você quiser. Então eu vou te dar um exemplo. A gente tá aqui no mercado onde tem os produtos, tá? Os produtos que as pessoas criam e hospedam na plataforma. Você pode ver que tem ó, escola de design de unhas, curso de sobrancelha, curso de como fazer sopas low carb, curso de brigadeiro, curso de chantinho, que é no caso um bolinho. Então, todos esses produtos são treinamentos em vídeo aula, ou e-book, enfim, que você compra e chega no seu e-mail. Então, vou dar um exemplo. Esse produto de brigadeiro, ele custa R$ Preço máximo: R$ Comissão: até R$ ou seja o produto custa 47 tem uma comissão de 25 reais como é que funciona o mercado de afiliados os produtos estão na plataforma você consegue criar a sua conta na hotmart que é essa plataforma que eu tô aqui e se afiliar nos produtos o se afiliar nada mais é do que se tornar um revendedor então a partir do momento que você se afilia você clica nesse botão você recebe um link que esse link é só seu e todas as vendas que você fizer por esse link você vai receber 25 e 31 de comissão Então, olha só vamos fazer uma conta bem básica aqui para você conseguir entender o que eu tô falando a comissão é de 25 e 31. Se você fizer uma venda por dia durante o mês, você tem uma renda extra de R$760. E eu vou te dizer uma coisa, se você aprende a trabalhar com esse mercado e com as estratégias que nele existem, você consegue fazer muito mais que uma venda por dia. Vou te dar um exemplo agora de um outro produto aqui, de um outro nicho, tá? Nichos são segmentos, então você já tá aprendendo aqui também. Curso de sobrancelha perfeita, vamos lá. Curso custa 97 reais. tem a afiliação aberta, tá? Eu já sou um afiliado desse produto aqui, provavelmente já se afiliei algum dia para mostrar ou dar algum exemplo. E a comissão é de 43,45. Então vamos lá, mais um exemplo aí só para você ter uma base na sua cabeça. 43 e 45 vezes uma venda por dia, né? durante um mês, 1300 reais de renda extra ou renda fixa. né? Milhares de alunos meus, ou praticamente todos, que começam nesse mercado, começam para ter uma renda extra. Depois entendem a oportunidade que esse mercado é e o que, que ele pode proporcionar e acaba virando sua renda principal. Para você ter uma ideia, a Hotmart hoje possui mais de um milhão de infoprodutos cadastrados na plataforma. Então tem infoproduto de tudo. Aprender a tocar violão, cozinhar, emagrecer, pintar, tudo! Falar inglês, o que você imaginar. As comissões dos infoprodutos variam de 50% até 80% do valor do produto. Conforme você começar a vender algum produto, você vai ter um contato com o produtor, com o dono desse produto. E conforme suas vendas, ele vai aumentando sua comissão. E agora você deve estar pensando, ah Gabriel, mas será que funciona mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu quero te mostrar agora como é que foi o meu começo, como eu fiz para chegar até aqui. Olha só, eu vim aqui no relatório das vendas onde você pode consultar nessa plataforma e coloquei do dia 28 do 3 de 2019 até dia 30 do 4 de 2019, que foi quando eu comecei nesse mercado. Olha só quanto eu fiz no meu primeiro mês de mercado. Isso que eu tava trabalhando fora e fazendo faculdade. Então nada me impedia. Eu queria ter uma vida melhor. Eu queria proporcionar coisas que eu não conseguia proporcionar fazendo o que eu fazia. Então eu me dei ao luxo de conhecer algo novo. E no meu primeiro mês eu fiz 900 reais. Isso foi um baque muito grande para Mim porque eu demorava o um mês inteiro para ganhar R$ 1.133 descarregando caminhão e limpando caixa de papelão. Isso aqui é quase o meu salário e eu consegui fazer em pouquíssimas horas extras que eu tinha que, na verdade, eu não tinha. Mas eu conseguia arranjar um tempo para isso Você pode ver que eu comecei sem vender nada Consegui fazer 300 reais num dia Ó, fiquei muito tempo sem vender depois Consegui fazer mais 300, fiquei muito tempo sem vender depois E todos esses dias colocando muito esforço Agora eu vou mostrar para você o meu próximo mês Dia 1 até o dia 31 de maio No meu segundo mês eu consegui fazer 2.638 reais Isso era mais que o dobro do meu salário então eu tava muito motivado. Nessa época eu tinha só um celular, que eu tinha comprado parcelado, com o meu salário, obviamente. E eu já consegui fazer esses valores. E aqui eu já entendi que eu precisava investir mais em conhecimento. Então eu comprei uma mentoria, comprei mais um curso, e fui estudando, fui aprendendo. Hoje, para você ter ideia, eu já investi mais de 150 mil reais em conhecimento com masterminds, cursos, mentorias, o que você imaginar. Eu já fui atrás, já comprei e já aprendi. Pois, eu sei que é clichê. Mas conhecimento ninguém nunca vai te tirar. No meu terceiro mês, que foi o mês de junho, eu ainda trabalhava fora e ainda fazia faculdade. E olha o resultado que eu consegui ter trabalhando da minha casa apenas com o meu celular. reais. Aqui eu já comecei a crer que o mercado digital ia ser o meu futuro, por completo eu tava me apaixonando cada vez mais por esse mercado até porque eu nunca nem cheguei perto de ter uma remuneração como essa pelo meu trabalho, muito pelo contrário o meu trabalho era muito massivo eu tinha que descarregar caminhão, caixa pesada, o dia inteiro, era muito cansativo, e aqui eu conseguia fazer apenas com meu celular, e acredite, nas minhas horas extras, como eu disse, as horas que eu na verdade nem tinha, eu tirava um gás, uma gasolina um fogo dentro de mim, que até hoje eu não Sei de onde eu tirei, mas eu consegui. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto mês e para vocês entenderem. Não que eu quero jogar o meu resultado na cara de vocês, mas mostrar o com esse mercado é escalável, o com você consegue chegar a resultados que antes você não conseguiria, pelo menos nesse curto prazo de tempo. Você entende que pessoas fazem faculdade e depois de formadas não conseguem ter esse salário aqui? E em três meses de mercado com um celular, trabalhando fora e fazendo faculdade, eu consegui fazer isso aqui. Agora olha o meu quarto mês para você entender um comparativo do que eu tô falando. Como você consegue escalar isso? E novamente, você não ganha nada em cima das vendas é, de fulano, você ganha em cima das vendas que você fazer e só. Você só recebe as suas comissões, essa é a única remuneração que o marketing de afiliados te dá. Você vendeu, você recebe, não tem nada a ver com pirâmide financeira, não tem nada a ver com investimentos em alguma coisa, não. Você faz as suas vendas e recebe suas comissões, apenas isso. Aqui a gente está no mês de julho de 2019, agora eu vou pular um pouco para frente. Como eu disse para vocês, não parei, aqui eu já tinha saído da minha faculdade, saído do meu emprego e estava só no marketing digital. Vou mostrar para vocês o meu resultado de janeiro de 2020 agora, para vocês terem ideia de como esse mercado é escalável. R$ 42.121. 42.000 com 19 anos. Isso aqui nem médico não recebe, ou sei lá, tem o um salário de uns quatro médicos aqui. E o mais engraçado é, hoje eu tenho milhares de alunos que também batem essas metas aqui e que fazem mais de 40 mil reais por mês. Agora novamente, não para mostrar esbanjais esbanjar para vocês, mas mostrando só como esse mercado é escalável. Olha no próximo mês, que é o mês de fevereiro já, que é um mês um pouco mais curto e as pessoas falam que não é tão lucrativo. Mais de 110 mil reais. Vamos passar mais um mês para frente aqui, mês de março, dia 1 até o dia 31, filtrar. 329 mil reais. Agora, eu sei que vai ser um choque de realidade para você, e que é difícil você acreditar que é possível alguém fazer um milhão de reais através da internet. Só que eu vou te dizer uma coisa, existem milhares de pessoas que fazem isso pela internet. Eu acabei de filtrar aqui agora o mês de abril, do dia 1 do 4 até dia 30 do 4 do ano passado. Olha o quanto eu fiz em apenas um mês trabalhando pela internet. 1 milhão 162.781 reais, 65 mil reais no dia, 55, 58, 50. Sim, é algo totalmente diferente e que a maioria das pessoas nem sabe que existe mas eu posso te dizer uma coisa o mercado digital está crescendo muito de um tempo para cá e ele só tende a crescer mais mas enfim, eu não vou mostrar os resultados que eu tenho hoje em dia nem nada disso eu só quero mostrar isso aqui para você para que entenda que o mercado digital é escalável como nenhuma outra coisa um trabalho justo, honesto e novamente eu estou te mostrando isso para que você entenda que o mercado digital é muito escalável muito mais escalável que a maioria das outras coisas. Você não consegue ver pessoas de 18, 19, 20 anos fazendo 30 mil reais por mês em algum outro negócio. Ou se você vê, é muito difícil. Eu conheço centenas de pessoas que com a minha idade, ou até menos que eu, fazem isso aqui todos os meses. Então, se proponha ao um novo. Se proponha a conhecer isso daqui. Esteja na internet. Logo, se você não tiver na internet, você não está em lugar nenhum. Não é de hoje que empresas, grandes marcas, são potência por conta da internet. Então, abra os seus olhos. Um exemplo muito grande, tá? Vários famosos têm produtos na Hotmart também, ou em outras plataformas, na Eduz, na Perfect Pay. Um exemplo é o Fogaça do Masterchef. Ele tem o seu curso de culinária para venda aqui na Hotmart. Se você quiser comprar o curso do Fogaça, você pode vir aqui e comprar. Se você quiser comprar o curso do Carlinhos Maia, de como ser um influenciador, está em uma plataforma digital. Todos os cursos online, as mentorias online, são vendidos por essas plataformas. E nada muda. Produtos têm afiliação, e você pode vender, se o produto do Henrique Fogaça, do Masterchef, tiver a afiliação, você pode se afiliar e vender, que você vai ganhar sua comissão, muito simples. Agora voltando para cá, pra gente trocar uma ideia, e aí, como é que você tá? Tá em choque? Já conhecia essas vendas pela internet, o mercado de afiliados? Eu sei, se você não conhecia, é algo muito diferente, parece que é outro mundo do que as pessoas vivem, mas sim, isso existe e não é de hoje a Hotmart, plataformas digitais já existem lá de 2010 pra cá, então não é algo que surgiu mês passado que eu tô querendo te apresentar, isso já existe há anos, o mercado de afiliados já existe há anos, pra você ter uma ideia, hoje a Magazine Luiza e outras grandes empresas também trabalham com o sistema de afiliados em cima dos produtos deles. Mas vamos lá, por que que eu realmente entrei para esse mercado? Como eu disse, eu não queria mesmo isso. E eu via que a minha vida tava em uma rodinha de hamster, e provavelmente se você tá aqui nesse vídeo comigo, a sua vida pode estar desse jeito. O que é a rodinha de hamster? É todo dia você acordar, pegar um ônibus lotado, ou pegar um carro que você ainda paga pra ir um emprego que você não gosta, fazer o que você não gosta, com pessoas que você não gosta. E todos os dias a mesma coisa. Você vai pro trabalho, chega lá com pessoas que você não gosta, bate seu cartão e vai pra casa. Chega em casa, senta no sofá e fica pensando como a sua vida poderia ser diferente. Mas você não faz nada pra mudar isso. Você simplesmente espera a sua hora de tomar um banho e ir para cama e no outro dia você acorda para fazer a mesma coisa. Pessoas que não gostam, bate o cartão, vai para casa. Senta, pensa na vida, vai dormir, vai para o trabalho. Sempre a mesma coisa. Só que aí chega o final de semana, onde o cérebro queima uma auto-sabotagem e pensa que tá tudo bem. Porque aí chega o final de semana, você descansa, você tá tranquilo você aproveita com sua família, faz o que você pode fazer só que na segunda-feira, volta essa rodinha de hamster, você volta a fazer tudo isso que você não gosta de fazer então por porquê que você tá fazendo isso? você já parou para se perguntar? cada dia que você perde da sua vida é um dia que você poderia ter experiências incríveis em algum lugar do mundo ou com pessoas que você ama ou fazendo coisas para as pessoas que estão à sua volta, que você ama, que hoje você não consegue fazer. Por que, que você não se propõe algo novo, que pode te proporcionar tudo isso? Saia da rodinha de hamster, isso é uma sabotagem que o seu cérebro cria para poder botar você na linha, na linha que a sociedade quer que você viva, então saia disso e dê o próximo passo. Não basta só eu ficar aqui falando para você tudo isso, olhe reportagens de fontes seguras, o que, que eles falam sobre marketing digital. Eu vou ser bem sincero com você, eu não tinha dinheiro para começar, mas eu dei um jeito pedi o cartão do meu pai emprestado para comprar um curso para aprender a vender pela internet. Esse curso na época não me ajudou muito, eu não consegui tirar muito conhecimento dele porque era um curso bem básico, mas ele me fez uma ponte muito importante na minha vida, que foi eu conhecer o mercado digital. E a partir desse momento eu me comprometi a fazer dar certo. E foi um investimento que eu fiz em mim mesmo, né? E eu, alcançando os resultados que eu mostrei aqui na tela pra vocês, eu acabei me tornando top 1 afiliado do Brasil em um nicho que é muito vendido, que é o nicho de ensinar as pessoas a venderem online. Com isso, centenas de milhares de pessoas começaram a se inspirar em mim todos os dias, e pediam para eu criar uma fórmula ou algo que faria essas pessoas também terem resultado. Por isso, eu lancei o Fórmula Desperte Milionário, que é um treinamento com mais de 300 mil alunos, milhares de vidas transformadas por conta do meu conteúdo e por conta dos meus ensinamentos. E o melhor de tudo, não interessa se você tem 16, 17, 25, 30, 50 anos de idade. Essa fórmula serve para todas as pessoas. E novamente, para não ficar só eu aqui falando, eu quero te provar isso. Agora tá passando na sua tela algumas reportagens que saíram já sobre mim e sobre o sucesso que eu tenho dentro desse projeto com milhares de pessoas, como eu disse espalhados pelo mundo. E pra realmente te dar um choque de realidade e fazer com que você entenda que esse mercado é o futuro, agora eu quero que você veja depoimentos de alunos meus. Olá, me chamo Ana Luísa. Meu nome é Maria Eduarda Seremini. e Rafaela Letícia. E já faturei quase 40 mil reais nesse mercado. 150 mil reais. Faturei mais de 900 mil reais. Mais de 120 mil reais nos últimos meses com o mercado digital. O Gabriel Floriano ele me apresentou a oportunidade para eu mudar de vida, mudando a minha história, mudando a minha vida financeira, Antes eu trabalhava como analista financeiro, porém estava um ano e meio desempregada. De vigilante, eu virei empreendedora digital. Sou formada em estética, então eu trabalhava na minha área. E eu tenho eterna gratidão ao Gabriel Florianópolis. E eu deixei meu emprego esteticista para viver da internet. E eu não sei nem o que eu estaria fazendo se não fosse isso. Tive muito medo de entrar, mas entrei de cabeça. Finalizei o treinamento em um dia, no outro dia já fiz o meu primeiro faturamento. Ele conseguiu cravar na minha mente que eu ia. Consegui e eu consegui. Então eu me vi tendo duas opções: ou continuar ali trabalhando muito todos os dias para ter menos que o básico, ou eu mesma entrar e ver se tudo aquilo era real mesmo. Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre o mercado digital, não tenha dúvida. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre qual, Treinamento adquirir. Com certeza o FDM é o melhor. Eu sei por experiência própria, porque eu já passei, eu já fiz vários outros e eu digo sempre por experiência própria que esse é o melhor treinamento que você vai encontrar no mercado digital. O que eu tanto buscava, o que eu tanto pensava, eu descobri aqui, no Fórmula do Milionária Milionário. Só que eu tinha somente 350 reais no meu cartão de crédito de limite e o treinamento ele custava 297 reais. Por esse motivo, era o motivo que meu meu marido não queria que eu investisse, porque se não desse certo, eu teria jogado fora 297 reais. Só que eu sabia que pra não dar certo, os resultados só dependerem de mim. Eu sabia que como as pessoas estão conseguindo e eu não vou conseguir. Bom, decidi arriscar mesmo ele sendo totalmente contra. Eu chamei a menina que tinha me explicado sobre o mercado, pedi o link do treinamento e comprei. Partirei em quatro vezes. E conheci o FDM, que é o que tem mudado a minha vida da água pro vinho. Faturar 40 mil reais em três meses era uma coisa totalmente fora da minha realidade. Se você está vendo esse depoimento, significa que você está tendo a mesma oportunidade que eu. Marketing de fato muda minha vida. Desde o início eu entrei muito empolgada, querendo fazer acontecer. E foi isso que fez toda a diferença. Porque desde o início eu colocava tudo em prática. Então galera, não deixa isso passar na mão de vocês. Enxerguem como uma oportunidade que eu falei pra vocês. Não deixe, não deixe mesmo. E hoje, um ano depois, graças ao Gabriel e ao curso dele, minha vida está completamente transformada. Já consigo faturar mais de 300 mil reais através da internet. Consegui colocar minhas coisas no lugar, mudei de cidade, conheci novos lugares, tive novas experiências, conheci novas pessoas. Ou seja, tudo aquilo que eu queria fazer lá atrás, quando eu era só um adolescente tentando passar na escola. Já comprei minha casa própria, já comprei meu iPhone, trabalhava o dia inteiro, então só tinha tempo à noite, só que nunca eu arrumei desculpa para a realização dos meus sonhos, porque quem quer consegue, quem não quer arruma desculpa. Depois de eu ter te mostrado tudo isso, o que esse mercado pode te proporcionar? Com certeza, liberdade geográfica, de você poder trabalhar da onde você quiser, liberdade de tempo, de você fazer os seus horários, liberdade de tarefas, de você não ter ninguém te mandando fazer alguma coisa na hora que a pessoa quer. E obviamente, mudança e transformação de vida. Como eu falei para vocês e como eu mostrei, esse mercado é um dos mercados mais escaláveis que existe. Conforme a sua dedicação, você consegue crescer os seus resultados em um curto prazo de tempo. Em comparação com uma faculdade, rapidamente eu quero falar para você. Em poucos meses de marketing digital, você consegue ter resultados de 5, 10, 15 mil reais. E conforme a sua dedicação e os seus estudos, você consegue escalar e criar uma empresa, criar um negócio, criar alguma coisa e pode chegar aos 100 mil reais por mês e muito mais do que isso. Com a faculdade, você vai pagar uma faculdade durante 3, 4, 5 anos para depois talvez pegar um estágio ou algo relacionado ao que você estudou. Eu não tô falando mal de faculdade, nem que você deveria parar a sua faculdade, mas experimente o mercado digital, entre para o mercado digital, que você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. E eu vou te dizer mais uma coisa, a mentalidade que você tem que ter para entrar para o mercado digital é, isso aqui é um trabalho, como qualquer outro trabalho, quanto mais você se dedica, mais você ganha, pelo contrário de quando você é CLT, não interessa se você se esforça mais, mais e mais e mais, o seu salário é aquele final do mês, no mercado digital quem faz o seu salário é você, quanto mais você se dedica, mais você vai ganhar, mas... Não existe promessa falsa aqui. Eu não vou te prometer que mês que vem você vai fazer tantos X por mês. Isso não existe. Depende de você. É possível? É. Milhares de pessoas já fazem isso. Então você também pode conseguir. Chegamos a uma hora muito importante. O que, que você vai aprender dentro do Fórmula do Expert Milionário? É um treinamento completo com mais de 140 videoaulas te ensinando do básico, mesmo que você nunca tenha vendido uma bala na sua vida. Como você vender? Você vai entender o cérebro do ser humano. Você vai entender sobre vendas, sobre quebra de objeções, sobre encoragem de produtos, sobre como criar uma loja online, você vai aprender tudo sobre vendas online, como anunciar na internet, não interessa se você não tem seguidores, não interessa se você não sabe vender, não interessa se você não sabe utilizar gatilhos mentais, não interessa se você não sabe fazer anúncios na internet, mas Gabriel, beleza, eu vou receber tudo isso. Se eu tiver alguma dúvida, calma. Você vai ter um grupo de suporte que fica aberto de segunda a sábado, durante o dia inteiro, para você tirar todas as suas dúvidas. Com a minha equipe, que é totalmente qualificada para te ajudar, que já está junto comigo há mais de dois anos, ajudando todos os alunos desse treinamento. E o melhor de tudo: todos os dias, segunda a sexta-feira, a gente faz lives ao vivo para você chegar mais rápido ao seu resultado. Todos os dias, live com pessoas da minha equipe e eu também. Para conseguir te ajudar e, como disse, alcançar suas metas o mais rápido possível, dentro do meu treinamento, a gente tem mais de 5 bônus de outros players também do mercado digital, assim como eu, que também já fizeram mais de milhão através da internet. Por isso, tudo isso você vai receber de bônus dentro do pacote do Fórmula Desperto Milionário. E o melhor de tudo, nosso treinamento está com uma oferta imperdível. Tudo isso que eu te falei de R$ 5,97 por R$ 297. 297,00 para você investir em você mesmo, em algo novo, para você dar o próximo passo e talvez se libertar dessa rodinha de hamster que você vive hoje. E eu vou te dizer uma coisa, só o meu treinamento já vale muito mais do que 297 reais. Só cada módulo bônus desses outros players do mercado digital, eles já vendem por muito mais do que R$297. Só as lives todos os dias que você vai receber de graça já valem muito mais que R$297. O suporte que você vai receber de segunda a sábado, durante o dia inteiro, isso na verdade é incalculável. Eu nem sei o preço que eu poderia cobrar por isso. Mas como eu disse, o Fórmula do Milionário é diferente de qualquer outro projeto que você já conheceu dentro da internet. E por isso, não é à toa, e somos o produto desse nicho mais vendido do Brasil e com a maior quantidade de alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A oportunidade está tão fácil e na tua mão para você agarrar que você pode parcelar esse valor de 297 em 12 vezes de 29,70. Aí eu te faço uma pergunta. O que você está pensando agora? Uma forma de você conseguir investir em você mesmo ou uma objeção besta, uma auto-sabotagem que o seu cérebro cria de Ai, mas nossa, 29,70? Para e pensa junto comigo. Você gasta muito mais do que R$29,70 todo santo mês em coisas fúteis e desnecessárias que não agregam nada na tua vida. Então, pare de mimimi. Com mimimi você não vai chegar a lugar nenhum. E com mimimi, você nunca vai conseguir transformar a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Você nunca vai conseguir dar experiências que você quer dar para suas pessoas pensando desse jeito. A oportunidade está aí. De 597 por 297. Espero que você tome a decisão certa. Clique no botão abaixo desse vídeo e garanta a sua vaga. A gente se vê dentro do treinamento.